Oi pessoal, eu vou mostrar como é que troca os, o, o plástico filme do transfer belt de uma impressora CLX3185, tá? em outro vídeo eu já mostrei como é que desmonta tudo, mas eu vou mostrar só a parte do transfer belt, que é esse aqui, como é que tira de novo, tá? Então primeiro a gente começa desconectando aqui, o transfer belt aqui, puxa o fiozinho aqui, ok? E aí eu puxo isso aqui pra frente. Né? E depois para baixo, para frente para baixo, ok? Saiu. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou trocar isso daqui. Então, essa aqui é o, silver, é o transfer belt que está ruim, e essa aqui eu comprei usada. Né? E vou trocar só o transfer belt, porque isso aqui é outro número de série, teria que resetar a impressora. Então, eu vou colocar esse aqui neste aqui, e agora eu vou mostrar como é que. A gente desmonta isso daqui, ok? Então, então, nós vamos desmontar isso aqui. Nós vamos tirar essa parte aqui desse lado, esta parte desse lado, são três parafusos também, esta capinha com esses dois parafusos, e depois lá dentro tem mais um, ok? Então vamos lá. Isso. Só sai aqui né? Isso aqui também tira para não cair Depois a gente põe de volta Do outro lado Ele Também sai Agora esses dois parafusos Sai aqui, ok? Aí tem mais esse parafusinho aqui. Okay. Ele é bem ajustinho, tá? Vou usar vocês. Ok? Aí tem este aqui do sensor que também tem que tirar. o sensor. Ó, saiu. Daqui pra cá. E agora, é aqui, ó. É aqui que ela está encaixada. Essa esteira está encaixada aqui. Esse aqui está encaixado aqui. E do outro lado a mesma coisa. Tem um encaixezinho aqui. Ó. Então nós só vamos precisar levantar isso aqui. Ó. E tirar ela da posição. Ok, desse lado <risos> e desse lado aí ele sai, ok. Agora eu vou colocar de volta essa outra né, nessa, nessa caixinha. Aqui. Bom pessoal, eu desmontei esse aqui, né? Que era estragado. Tá? Ele, ele... Ele dá um pouquinho de sujeira, tá? Vocês vão ter que passar um, um aspirador de coil. Ó, é, agora eu desmontei da outra, da que veio, que eu comprei, né? Usada. E agora eu vou montar de volta, ok? Então tá aqui, essa aqui é a boa. Vamos montar de volta. A gente vai encaixar aqui o cantinho, né? Não sei se vocês lembram. Aqui, ó. Aqui. E do outro lado também tem um encaixe. Né? Cuidado com o sensor aqui. Com os fios. Aqui, aqui, esse aqui vai entrar aqui. Pronto. Está encaixado. Aí o sensor entra ali. Ó, assim, só tem um lugar. Deixa eu colocar o parafuso de volta ali. Ele entra aqui. Vem. A parte, uma parte embaixo e uma parte em cima. Vamos colocar o parafuso dele. Ok, do sensor. Vou colocar de volta aqui o parafusinho do terra. Né? Bem apertado, aqui, aqui. e agora eu vou colocar de volta os laterais. Né? Essa peça aqui, aqui, assim, só tem uma posição, tá? Não tem como errar isso aqui. Outro lado. Como é que era aqui? você tem uma posição de encaixe, tá? Então não precisa ter receio, não. Ok, agora a tampa, né? A tampa. Ela também tem uns encaixezinhos aqui, ó. Que vão aqui. Então, não é difícil não. Okay, Só ver se o fio tá ok aqui, né? Não tá desencaixado. E parafuso de volta. Afuso, e a gente depois vai montar Ok? prontinho assim. Agora vamos montar de volta o transfer belt na impressora Então nós vamos pôr de volta o transfer belt né? Ele entra aqui por baixo Ele entra aqui embaixo E depois ele entra pra cima Entra embaixo, ok? Aqui, aqui Por baixo E depois, antes de chegar Nesse pino aqui, ó ele sobe, ok? Você vai empurrando para trás e para cima. Pronto, mas ele ainda está solto. Aí você vai empurrar mais para dentro. Pronto, aí agora está firme. E a gente encaixa de volta e depois monta. Cilindro de imagem e os tônus. Ok, obrigado.